pessoal, aqui é Alan Rocha junto com André Xavier. Estamos aqui na Dinamarca, especialmente gravando para a Project Week aí no Brasil. E claro, o André veio correr a maratona dele falando por que a gente não faz um vídeo lá para atender o pessoal. Vamos fazer junto e falar um pouco da nossa história de como se ingressar na carreira de gestão de projetos. Então, vou me apresentar e passo para meu amigo. Meu nome é Alan Rocha. Vivo hoje na Dinamarca, trabalho na área de gestão de projeto por mais de 15 anos e aí a gente vai saber mais durante o vídeo, tá? Olá pessoal, então sejam bem-vindos, né? É, meu nome é André Schubert, é, eu comecei ah, em 2004 com, a trabalhar na oh. época na, na IC, a trabalhar. já trabalhava antes com, com desenvolvimento, entrei na IC em 2004 para trabalhar na área de gestão de projetos, ainda como um desenvolvedor, trabalhava alocado no, no cliente que era, que era a TIM. Depois fui me envolvendo mais, querendo aprender cada vez mais sobre, sobre o EPM na época, era o Project Server 2003. A gente chamava de vírus. <risos> é, Tava brincando. É, então era bem no, no começo né, da, da ferramenta. E aí comecei né? primeiro como desenvolvedor, depois... Então você é... já desenvolvia sua carreira, você começou já desenvolvendo lá na IC para a área de gestão de projetos no Project Server 2003? Não, pois é. Primeiro eu comecei no, numa ferramenta de gestão de demandas que a, que a, que a, a, a IC que... tinha feito é. para a TIM, e aí, mas a equipe inteira trabalhava o Project Server. E aí, a minha ideia era, pô, eu quero trabalhar também com o Project Cell, não quero trabalhar com, esse, essa ferramenta, com essa ferramenta aqui em, em Asp.net, eu quero trabalhar com, com o Framework da Microsoft. Framework da Microsoft. Com isso, consegui convencer a equipe que, que, que dava para eles contratarem uma pessoa mais barata para trabalhar com essa ferramenta. E pô, no seu lugar, e você podia remover. E, e, é. e aí, eu comecei a trabalhar na, na equipe até do, do William, né? É. Trabalhando com. Desenvolvendo para grandes clientes no Projeto Serve 2003. Com algum tempo de né, trabalhando com desenvolvimento para Projeto Serve, eu falei, pô, bacana, mas eu quero ser consultor agora. Eu quero trabalhar <risos> é, implantando a ferramenta, acho que é. a ferramenta é sensacional. Uma coisa em comum que a gente tem é que, na verdade, a gente se conheceu trabalhando nessa área dessa empresa na congestão de projetos com o Projeto 2003. Quando eu entrei lá... Você já era consultor ou você ainda estava como desenvolvedor? Não lembro. Não lembro. Não lembro. É. Mas eu lembro que esse, esse início nosso é, na verdade, é bem parecido, porque foi na mesma empresa, éramos, é, na verdade a empresa era líder na área de, dessa área de gestão de projetos no Brasil, e foi onde eu também comecei como desenvolvedor, e, mas até o tempo eu continuei como desenvolvedor lá. Então, Sim. É, e aí né? comecei a aí para vários clientes, como como consultor, chegou no... Isso depois de um ano ou dois anos como desenvolvedor? É, eu acho que foi um, mais ou menos de seis meses a, a um ano como desenvolvedor. Uhum. Eu falei, pô, eu queria... Eles estavam precisando de consultor, uhum. é, era, um, era um tipo de recurso que era difícil de, de se encontrar no mercado, até hoje é, né? Uhum. É, não é uma... Não é uma é um, o recurso tem que saber, né? Um pouco... É, tem que saber um pouco de programação, um pouco de metodologia e um pouco de da ferramenta. Né? E hoje em dia um pouco de BI. É um pouco de BI. Então assim, não é, não, nunca foi um, um, um profissional fácil de se encontrar. E aí, falei, não, deixa, me, me, me dá o mock da Microsoft que eu vou estudar em casa, nos no, meus horários vagos, e, e, e aí eu, meu genei na época falou, oh, olha, então tá, vou te dar um, dois meses para você estudar que eu já tenho um projeto que vai começar daqui tantos meses. Nossa! E, e eu lembro que era o Matheus ia ser o consultor principal, então ó, é, vou te colocar com o outro consultor porque se você tiver alguma dúvida ele consegue Sempre te. Um... Ele então, consegue ó, tá consultar. aí eu acho que a primeira dica, começar como desenvolvedor, te ajudou ou não ajudou? No meu caso, eu acho que me ajuda até hoje, porque Talvez. eu sei bastante do back-end, como a ferramenta funciona. Depois disso... Outra dica que você deu, sempre está nesse início, ter alguém experiente do seu lado. Sim. Então você vai conseguir aprender com aquela pessoa experiente, as melhores práticas, a forma correta de configurar a ferramenta, de conversar e tratar o cliente. E eu, eu acho que até por isso é, a gente acabou se tornando MVP. Né? Porque a gente, é, de tanto né, se espelhar em outras pessoas e, e querer absorver conhecimento, a gente começou a escrever blog e é. compartilhar as coisas então e, e né fazendo isso depois acabou a gente ganhando é. o prêmio da Microsoft mas é, eu acho que isso é importantíssimo Não, porque é, quando você está compartilhando você para ensinar uma pessoa você acaba aprendendo mais a, a é, ferramenta exatamente eu né? acho que para você poder ensinar você sempre tem que dar aquela estudada mais profunda para dar com mais detalhe, para talvez trocar e não ser tão técnico e Sim. dar de uma forma que qualquer um possa absorver. Sim. É. E, e do outro lado, a mesma coisa, né? Você está ávido querendo informação, então eu acho que quanto mais você puder encontrar, encostar nas pessoas que têm mais conhecimento para aprender, é. É, é fenomenal. E sempre compartilhando isso também, né? Sim. Eu acho que a dica número 3 aqui é sempre compartilhe. Então, sempre. Eu na verdade, o blog já tem mais de 10 anos. Eu comecei o blog no final de 2006 e hoje a gente já está 10 anos à frente. E eu acho que sempre compartilhar, você sempre aprende bastante. E eu acho que a dica b 3 fica como sempre compartilhe suas informações. O pessoal vai comentar em cima disso. Você vai, na verdade, elaborar e crescer e detalhar aquela coisa que você compartilhou e aprender ainda mais. É, você vai ganhando feedback, você vai melhorando o é. que você vai fazendo né? e todo mundo cresce nesse... A comunidade cresce, você cresce, todo mundo cresce junto. É. É, mas você perguntou sobre a questão do, do desenvolvimento. Até hoje, né, a gente acaba... É, né, não trabalho no meu dia a dia com desenvolvimento, mas é, é importantíssimo eu ter esse background, porque vai, você precisa mexer numa macro para automatizar alguma coisa, ou você quer né, entender melhor como funciona por trás alguma coisa na ferramenta. É. É super interessante você ter esse background de desenvolvimento. É, é, fund... é obrigatório? Não. Conheço isso vários, vários consultores que não têm o é, background de, de desenvolvimento. E são que são excelentes. É. Então não é um, não é um, não, ah, André. Então para eu começar eu preciso aprender desenvolvimento? Não, não é um. Não um é um obrigatório, é. Né? Mas uma coisa importante. Mas que é... É, é, aconselhável. É. Mas o que tem que lembrar? A ferramenta nativa ou a ferramenta do jeito que você ela é que ela é oferecida pela Microsoft, que é hoje, por exemplo, o Project Online ou o Project Server, ela vai atender uma grande parte dos clientes. Sim. Mas tem aquele pedaço, tem clientes que vão requerer coisas mais avançadas, como integrações. Nessa parte, você como consultor, tendo um background de desenvolvimento, vai lhe ajudar bastante a estimar, a analisar e até mesmo descrever o que o cliente está pedindo. Eu não, e, e até saber... Até até onde a ferramenta você suporta. pode ir. Né? Exatamente. Porque é, é, o grande problema, principalmente quando você está trabalhando como consultor, são as vendas erradas. É. Né? É, muitas vezes o cliente quer uma coisa que pô, é, vai contra o que a, o, as melhores práticas, a, a, as melhores da, práticas da ferramenta. Práticas da ferramenta é, independente dele querer aquilo, você não pode fazer. Você tem que realmente vetar. A, a, o cliente, nesse, nesse, nesse ponto, fala, ó, não, a ferramenta não foi feita para isso, é, desse jeito eu não posso te atender, porque se eu fizer isso, nós vamos degradar a performance é, da ferramenta, é. ou a ferramenta vai trabalhar de uma forma que daqui a pouco, é, por mais que ele pediu, ele vai reclamar com você é. que a performance está Então, maior. eu acho que fica aí a dica número 4, é, na verdade... E outra, antes de eu falar a dica número 4, a ferramenta hoje e desenvolvimento, você consegue fazer qualquer coisa. Eu consigo ligar meu projeto Server com minha cafeteira, se eu precisar. E isso não tem problema. As APIs da ferramenta, ela suportam qualquer tipo de integração. Mas o que o André está falando é muito importante. O consultor, quem trabalha nessa área de gestão de projetos, com uma ferramenta de gestão de projetos, ele tem que saber o limite e balancear exatamente até onde você deve desenvolver e aonde você deve parar e falar, não, eu aconselho que na verdade... Você não, não faça esse novo botão, essa nova funcionalidade, porque vai ser difícil manter isso. A ferramenta não suporta isso pelo, pelos os guidelines da Microsoft. Sim. Então, dica número 4 é, a gente tem que saber a hora também de falar não para o nosso cliente e instruí-lo. Vamos para uma coisa mais básica, ao invés de suportar todos esses requerimentos ou funcionalidades que vocês estão pedindo. Sim. É, e aí, né, fiquei na, na IC durante... Dois anos ou dois anos e meio. É... E aí eu tive uma, uma oportunidade para ir para trabalhar na ProDent. É... Eu acho que se ativou a Cortana. Veja. Cortana. <risos> Cortana. Cortana? Continua. É. é... Então Cês, eu... Depois dessa sua empresa, que eles eram focados na área de gestão de projetos, no qual, foi lugar, na verdade, foi o lugar que nós nos conhecemos. Você ficou lá por dois anos, eu acho que eu fiquei por lá um ano e meio aproximadamente. Eu fui para outra direção, você foi para outra direção. Qual foi seu próximo passo? Isso, eu acabei indo para a Prodenge fui trabalhar com Project Server também, mas agora focado no governo. Então, a, é, a Prodeng, né, que é a empresa de TI do governo de, de Minas, ela... Ela cuidava tanto do projeto server dela, quanto do projeto server da Secretaria de Planejamento do Governo de Minas. Uhum. Então depois então, de trabalhar na área privada, você focou agora em pegando também conhecimento na área pública? Na área pública, Exato. é. Mas aí acabou que eu fiquei aí só seis meses nessa né, nessa nessa oportunidade, que surgiu né, a oportunidade de criar a SOTS. É. Antes da gente entrar na SOTS, você foi para a área pública e nesse meio tempo, quando a gente se separou dessa é, empresa original onde nos conhecemos, eu fui trabalhar com Business Intelligence, então eu estava mexendo com SQL Server Reporting Services, que até hoje é utilizado, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, mas nesse meio tempo eu consegui aprender bastante sobre interface com o usuário, como extrair dados e, na verdade, disponibilizá-los de uma forma clara e fácil para os usuários. Então acho que também, não só, nunca perdi o vínculo com a área de gestão de projetos, porque eu aprendi algo que pode suportar a área de gestão de projetos. Sim. E aí o André agora entra nessa nova fase da vida, que foi também uma nova fase da vida para mim, que é a Sotes. Vai lá. Pois é, aí com a, a sorte a gente estava criando uma, uma empresa para atender é, vários clientes, é, já, já, já tinha algum um cliente grande nos Estados Unidos que estava demandando bastante serviço. É, então, e, então, daí... Isso é importante, então na verdade, é, que é uma coisa que é, hoje é muito normal, isso foi há oito anos ou dez anos, eu não lembro, mas a gente já conseguia trabalhar para clientes no exterior. Então eu lembro que esse cliente nosso, a gente trabalhou com ele por mais de cinco anos, suportando, desenvolvendo. Até mesmo dando treinamentos para clientes nos Estados Unidos, com o nosso escritório localizado no meio de Belo Horizonte. É. Então, não, tem bar não há barreiras para, na verdade, é, os clientes, ou a forma que você consegue atender aos requerimentos dos clientes, não importa a localização ou onde é. eles estejam. E aí a gente, né, a gente. Aí a ideia de abrir. A, a gente começou a trabalhar muito. É, é, forma precária para esse cliente americano ainda trabalhando no em casa, que... é. não, primeiro em casa, ah, primeiro é em casa, aí você, nem, você ainda nem, não tinha nem ideia da SOTS ainda, é. a gente trabalhando para ele, ele começou a demandar muito serviço, então eu trabalhava na Prodeng durante o dia, chegava à noite eu, eu trabalhava para o americano, é, aí chegou num determinado ponto que, sei lá, dois meses trabalhando quase que... 20 horas por dia e falei, pô, não dá pra eu continuar é. nessa, nessa pegada, vou ter um piripaque aqui é. trabalhando desse jeito. Vamos, vamos montar uma empresa. E aí a ideia foi, pô, vamos chamar o Alan, né, que a gente já se conhecia, sabia que isso era bom de serviço. É, montamos a, a Sorts. E aí, né, foi um negócio que foi bem bacana, porque a gente montou a para primeiro, atender o mercado, né, o ex-cliente americano que estava é. demandando muita coisa, mas vários clientes que eu tinha passado é, começaram a procurar a gente, é. né? Que era uma empresa pequena focada em, em project server. Então, se chegasse um cliente para a gente, falasse assim: André, pô, vocês trabalham com project server, com sharepoint, é, queria que você fizesse a intranet. É, eu lembro, a gente. E a gente hum. virava assim, ó, não. Não é o foco da é empresa. Não é o foco da empresa. Então, é, acho que a a, a dica, dica é número 5 que... é especializar. Nós éramos especializados. A SOTS, que foi foco, essa empresa né? que nós criamos, o foco dela era a especialização no PPM da Microsoft, que é o Project and Portfolio Management, que no caso, naquela época nem era PPM. Era EPM. EPM, Enterprise Project Management. Isso. Então é, a gente sempre foi muito focado na área e eu acho que isso deu um valor muito maior a gente deixou de pegar uma série de clientes, falamos não por vários clientes, mesmo não tendo no, no, no que trabalhar, a gente preferiu manter o foco, aprimorar, aprender. Montamos um time que era muito focado também na ferramenta e aí conseguimos pegar uma clientela. E aí os clientes começaram a ver e nos enxergar como a, a empresa de PPM ou EPM do Brasil. Não só os clientes, como a própria Microsoft. Eu lembro da é. Microsoft indicando clientes para a gente, porque sabia por a gente ser focado, que a gente conseguia entregar é. os projetos. Ah, não, joga o projeto em cima da sorte que os caras conseguem é. entregar e vão... Então, não só indicar para clientes, como para parceiros, que muitas vezes os parceiros é, vendiam, depois não sabiam como entregar e a gente é. ajudava. Suportado. Então, foi, foi um negócio também bem interessante. E aí a, a sorte estava indo bem... É, eu lembro da gente ter encontrado o pessoal da, da BHS, que a BHS era, era dois prédios da, da é, software. E a ali. BHS, na verdade, eles estavam, é, como eles não tinham foco em Project, eles na verdade passavam isso pra gente e nós passávamos share tudo de SharePoint é, e desenvolvimento é. para eles. Isso. Exatamente. E eu tinha trabalhado, né, é, na BHS. Eu trabalhei na BHS de 2002 a 2004, então. Até eu formar, eu trabalhei na BHS. Aí, quando eu formei, eu falei, ah, não, agora quero quero trabalhar na área de gestão de projeto E, como a BHS não trabalhava nessa área, eu nem, eu, eu nem tentei voltar para lá. E aí, conversando com, com o Gilberto, a gente fez essa parceria, né, da gente, é, eles indicavam né, tudo de, de project para a gente, a gente é. indicava de SharePoint para eles. E a gente foi fazendo algum, alguns projetos, assim, a parceria foi dando certo. Muito certo, eu né? lembro que a gente começou, teve um momento que não dava mais, a gente não conseguia atender porque a demanda começou a crescer bastante. E, é, é, e aí a gente chegou num, num ponto que a gente sentou com o Gilberto, Gilberto, ah não, vamos, pô, acho que está tendo uma sinergia bacana das é. empresas, vamos, vamos unir as empresas. É. Né? E hoje também eu acho que... É, quando você mesmo sendo focado na área de gestão de projetos com o PPM da Microsoft, que é o Project Online ou Project Server, não quer dizer que você não sabe SharePoint. Então a sinergia ela é muito grande, Sim. mesmo quando você é focado em algo, você tem que saber pedaços de outras áreas também. Então acho que a dica número 6 é, mesmo mantendo o foco naquela área, você tem que saber um pouco de BI para poder atender o cliente Sim. na área de Business Intelligence, claro. você tem que saber um pouco de colaboração, que é o que o SharePoint faz hoje, para poder também, porque a ferramenta ela provém, ela, pro, ela permite que os usuários colaborem dentro da ferramenta. Então é importante você saber. não é, você... é importante você saber o leque todo também. Claro, hoje, quando você está pensando no, no PPM da Microsoft, né, é. ela, ela faz parte da família do Office 365. Então você é. tem que conhecer o que, que o Office 365 permite. Exatamente. né Porque... Por exemplo, pode ser que seu cliente ainda não esteja maduro para um PPM, mas pode ser que um Planner atenda ele, exatamente. Então pode é. ser que ele comece no Planner para depois ir para um PPM. É. Então é, você tem que conhecer o leque para ver o que, que você pode oferecer para o seu cliente. É. Né? Tem um caso bem interessante que eu acho que isso foi nos, desde 2003, do projeto Server 2003, que é o quanto a ferramenta PPM da Microsoft ela vem se é, merging, ela vem se unindo às outras ferramentas da Microsoft, como o SharePoint, que o instalador do Project Server em Project Server 2003 ele era 300 megabytes ou megabits no 2007 ele caiu para 100 porque aí já tinha mais coisa que vinha no SharePoint Server Sim. no 2010 ele era 70 no 2016 eu acho que é 20, são não 20 tem não tem mais aí já nem tem mais ela olha que maravilha você instala o SharePoint e instala junto e já vem junto é. então a ferramenta ela foi se unindo que é uma maravilha eu acho que é perfeito porque se aprende só um framework no final, mas ele te suporta ele dá uma série de outras funcionalidades. Então é um caso interessante que é ela, a ferramenta ela foi se unindo a todos os produtos da Microsoft, Sim. que hoje o Office 365 é a mesma coisa. Você comprou o Office 365 com um clique você consegue iniciar e utilizar o seu projeto online. Isso. Yeah. E aí, né, é, juntando com a, com a BHS e aí a gente é, mesmo junto na empresa a gente dá uma separada, hum. porque é, eu vou para São Paulo para abrir o escritório da BHS em São Paulo é. e você fica gerenciando a área de consultoria, de, de consultoria é. em, em Belo Horizonte. Então, só para esclarecer, quando a gente se uniu à BHS, a gente agora, é, claro, Pegamos uma infraestrutura maior, um alcance maior nacional, Sim. nunca perdemos o foco porque ainda tínhamos a nossa equipe de PPM lá dentro, mas agora tínhamos mais braços na empresa e outras unidades que suportariam essa é, iniciativa de PPM. O André foi, foi iniciar o escritório em São Paulo e eu fiquei responsável pela consultoria de PPM e SharePoint na nossa área de Belo Horizonte. E a partir daí, eu acho que, mesmo a gente estando distante, a nossa comunicação foi sempre muito ligada. A gente estava é. sempre alinhado, sempre junto, aprendendo quais eram as, as novas funcionalidades, qual era o roadmap, onde a ferramenta estaria. Então, é. eu acho que foi algo também muito importante. tá é. sempre ligado e comunicado junto. É que negócio, né? Se a gente conseguia ter um cliente nos Estados Unidos, por que a gente conseguir fazer comunicação estando é. né? em Belo Horizonte e São Paulo? É, então, assim... Exatamente. É, estando há uma hora de voo também, então é 50 é, minutos na verdade de vez em quando a gente é, que várias vezes eu ia para Belo Horizonte, seja para reunião, seja para visitar a família, é. então é, isso aí não a, a, a distância eu não vejo como como um bloqueio nesse caso, né? então eu fiquei acho que dois anos e meio em, em São Paulo uhum. até que você decide é, tomar novas ares Decidi tomar novos ares. O que o André está dizendo é que, na verdade, eu tive a oportunidade de... É, na ideia, no, na época, a gente estava com essa experiência que tínhamos de trabalhar com empresas no exterior. Eu, viajando muito para os Estados Unidos, encontrei outros parceiros ao redor do mundo. E aí, um, nesse determinado dia, que foi inclusive num evento da Microsoft de MVP, foi no MVP Summit, eu estava tentando vender nossos recursos lá, porque era uma ótima, um ótimo negócio, tanto para a BHS quanto para essa empresa no exterior. E eu estava falando: nós temos muitas pessoas, nós temos todo mundo certificado. E aí o, esse, esse outro parceiro falou: Ah, Alan, já tentei uma vez, não deu certo. Por que, que você não vem aqui para a Dinamarca? Fica uma semana com o nosso time, a gente monta e cria essa conexão, você se torna a ponte entre as duas empresas. E aí, você volta para o Brasil e a gente continua fazendo negócio. Vim para ficar uma semana. E tem seis anos. E tem seis anos, nunca mais voltei. Mas foi na verdade, a gente queria expandir os nossos, a nossa clientela e o nosso portfólio para outros países e acabei vindo aqui. E é, uma, é bem diferente, o, o, o mercado aqui é diferente, a forma de trabalhar é diferente, mas claro, nunca perdi a, a, a forma que eu aprendi no Brasil desde o, nosso, desde o início, que é o quê? continuar focado no cliente, orientado à satisfação do nosso cliente, utilizando o máximo e o melhor forma possível o PPM. Desses seis anos para cá, muitas coisas aconteceram. Hoje estou gerenciando aqui uma equipe de consultores, na verdade uma equipe de alta eficiência, focado de novo na área de gestão de projetos. Que agora o mais interessante é que nós não estamos apenas com o Microsoft Project Online, temos também o Dynamics 365, PSA, que é Project Server Automation. Então é algo também que é novo para todo mundo e a Sim. gente está começando a utilizar aqui. E aí eu acho que durante esse tempo todo, eu estando aqui na Dinamarca, muita coisa aconteceu. Todo ano a gente continua encontrando, Sim, querendo gente, ou não. A gente no mínimo encontra uma vez por ano. É. é ou é, a gente sempre encontra no MVP Summit, que é um evento da, da Microsoft da, dos MVP's. É. E algumas, algumas vezes, até duas vezes no ano, é. tem alguma conferência... Seja, né quem tá conhecendo agora essa semana, o Ignite. Era para a gente estar tá lá, Nossa. mas o André foi correr a maratona. Mostra, cadê a Nossa, medalha? Vive? a medalha tá Olha aqui. Olha que maravilha. Nossa senhora, André. Então, para ser um bom consultor PPM, tem que correr maratona? Não tem necessidade, Nossa. não. Ah, então tá bom. Ufa, até suei aqui agora, foi? Não, mas, mas é bem e, interessante. E foi, talvez, o meu principal projeto é. esse ano. <risos> é. Salvou o baseline? É. Né? <risos> Sa saiu bem do baseline estava é. comentando com o Alan e como qualquer projeto né a gente como a gente trabalha com projeto a gente tenta projetizar é. né? e e eu acabei tendo uma lesão então é, como qualquer outro projeto você sai da linha de base e tem, você que, tem re... que mitigar aquele e você, aquele e problema, você tem que renegociar várias coisas. É. Né? Então, é, seja os envolvidos, né? No meu é. caso, a minha esposa, filhos, filhos né? empresa e tudo mais. É, mas bom, deu tudo certo. A, a, né, a corrida foi fenomenal. Eu acho eu. Você eu, tem um cronograma no project? é eu tinha muito medo, não só da corrida, como pós-corrida, de, de, de eu não conseguir é, caminhar direito logo após a corrida. Hoje eu até tive uma... É, fui aproveitar na visita para o fui visitar as dependências da Proactive, conversando lá com o pessoal da Proactive. É ele já tinha corrido a maratona é, e aí ele falando que no dia seguinte ele não conseguia nem subir nem descer a escada eu pensei, ah, foi mais ou menos isso também eu peguei um voo é. da EasyJet que tinha que pegar umas escadas que eu foi difícil falei, tá. então eu acho que também nesse, voltando um pouco aqui pra, pra, pra essa história de se ingressar e também focar e crescer na área de montar uma carreira na, na área de gestão de projetos no meu tempo quando eu estive na Dinamarca você também mudou bastante os seus ares lá, saiu da área de consultor, mudou do escritório, conta um pouquinho mais como é que foi essa transição, porque agora você é o CEO da, da BHS. É, hoje eu sou presidente da, da, da BHS, né? A gente, então quando eu voltei de São Paulo para a BH, é, então a gente já não tinha mais a posição. Né? Você tinha saído da área de consultoria, então eu fui gerenciar a área de consultoria. Que deixei em grandes mãos. <risos> é... E aí vim gerenciando a área de consultoria já, já há algum tempo, até que há uns dois anos, é, com os outros sócios da BHS, eles, eles externaram a ideia de, né, de afastar um pouco da, da empresa, querer curtir um pouco, mais. Alguns estavam com o filho nascendo, queriam passar mais tempo com os filhos, é, não queriam é, mais estar tá trabalhando 40 horas semanais. Ou até mais do que isso, é, Ou até mais do que isso, né? Então eles falavam, André, putz, é... então ano passado eles, eles já começaram a, a ter uma, uma carga horária menor. Esse ano eles a, é, diminuíram mais a carga horária e passaram a presidência. então Eles hoje... sentiram a confiança que você poderia tocar essa área. E... Sim. E, e é uma coisa né, é, que eu falo, tudo na nossa vida, é, a gente acaba... É, tem, um, tem um vídeo do, do, do Steve Jobs que ele fala que quando você está vivendo, né, você não consegue ligar os pontos, mas quando você olha para o passado, você vê que tudo na sua vida fez sentido, faz a, a, a ligação dos pontos. Então, se eu não tivesse sido desenvolvedor, eu não teria trabalhado com o Project Server, com o Project Server eu ganhei experiência para trabalhar com consultoria, e depois eu treino, voltei para a BHS como diretor, para depois, e é. agora todo esse background eu acabo usando no meu é. dia a dia. Então, né? Eu tenho um caso bem interessante, que é, você falou essa parte de conectar os pontos. O nosso primeiro, na verdade, o dono dessa empresa onde nós nos conhecemos, que foi a primeira empresa onde a gente trabalhou, foi a... onde nós trabalhamos com é. o Projeto Server, que é o Ricardo Vargas, que eu sempre fui um, um fã, e ele sempre foi meu ídolo na área, porque ele sempre teve, esteve à frente no mercado, sempre já tinha vários livros. O Ricardo Vargas tem livros do Projeto 98, que eu nem cheguei a ver. De... nunca tinha encontrado com o Ricardo Vargas, que era... mesmo trabalhado na empresa, trabalhando que ele, que ele na empresa com... que ele era o dono, eu nunca tinha encontrado com ele, sempre o idolatrei, sempre achei que ele foi muito bom nessa área. Fui encontrar o Ricardo Vargas no meio da rua morando em Copenhague. Hum. Você acredita nisso? Andando na rua, sentei num restaurante, quem é que eu encontro do meu lado, uma das maiores, um dos maiores nomes na área de gestão de projetos, e a partir daí que foi essa conversa e aí vai os seus pontos de novo. Se eu não tivesse trabalhado lá, não tivesse experiência no Project, não tivesse trabalhado na BHS, que ele também conhece os donos da BHS, eu não teria como me conectar com o Ricardo Vargas, que hoje é um grande amigo meu. Escrevemos três livros juntos e nos encontramos pela primeira vez em Copenhague por acidente. Isso eu acho que é não, não tem explicação. Sim. E trabalhamos em outros vários projetos. Então, uma das coisas que o André está falando é tudo que você vai fazendo durante o tempo, você vai acumulando, você vai aprendendo com essas coisas. E é claro que você tem que usar isso no seu dia a dia. Essa experiência é muito valiosa. Eu acho que, igual a parte do desenvolvedor de novo, esse, esse, esse know-how que você tem do desenvolvimento, não só de, do desenvolvimento, mas de criar uma empresa, de trabalhar com a ferramenta, de conhecer a ferramenta, a evolução da ferramenta, não é certo? Sim. Hoje a gente sabe o quanto o Project está avançado ao seu tempo, porque a gente trabalhou com a ferramenta nos seus primórdios. Então, eu... eu... Tá, certificação. Então, como a gente está falando, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas já voltamos. E, dica número 7. Tire as certificações do Microsoft Project. Como é fácil você ter acesso hoje ao material de treinamento? Sim. Então hoje, se for, acho que a gente vai colocar o link aqui de alguma forma no site ou no vídeo, você consegue acessar esse treinamento ou o material preparatório para certificações de project, tudo online, você consegue tirar o certificado por essa empresa que está provendo o material online, caso você queira a certificação Microsoft, você precisa de fazer uma outra certificação mas muito fácil, você pode tirar de, da sua casa. Sim. As duas últimas provas que eu fiz de, do Microsoft Pro, eu fiz da minha cozinha. Só para te falar. Então, o que eles fazem, você consegue se cadastrar, fazer o treinamento e tirar as certificações diretamente por lá. É, que é muito mais fácil que antigamente. É, com certeza. Ah, e, e, inclusive o seguinte. O, nós brasileiros somos privilegiados é. porque a certificação de Proge, se eu não me engano ela só em é inglês, Três línguas. inglês, espanhol e In... português. É. Então eu lembro da gente em reunião de MVP, o, os europeus tudo nervosos é. que ia ter português, ia ter espanhol e não ia ter é. nenhuma outra língua, é, alemão, francês, italiano, não, nada então, disso. Somos então, privilegiados. Somos privilegiados se quiser fazer a, né, a prova em português você consegue fazer. Na sua fazer. língua nativa. Caso você faça a prova de certificação na sua não nativa ou na sua língua não nativa, você ganha 30 minutos extras, é. na verdade. Que muita gente não sabe, mas é verdade. É. Eu, eu, eu acabo sempre fazendo em inglês, que eu, eu, eu nunca eu, uso esses 30 minutos, é, mas eu, eu acho que... Eu concordo, porque é mais fácil, a maioria dos termos... É, a gente acaba, como é. a gente, né, ser MVP, a gente tem acesso, né, às ferramentas beta, alfa então a primeira versão sempre chega só em é. inglês eles só lançam a versão em português quando já está liberando para o mercado. Então é. a gente nunca sabe, é, a gente sempre sabe os termos em inglês. É. É, a gente só vai saber os termos em português quando o produto já foi lançado no mercado e aí a gente já está tão acostumado com o inglês, é. que eu, eu sempre faço as provas em Não, inglês E mesmo. tem um caso muito interessante, isso eu estou falando porque desde que eu me mudei para Dinamarca, eu trouxe vários amigos junto comigo, pessoal que trabalhava comigo já no Brasil, então eu tenho um time hoje aqui, tem vários brasileiros. E aqui a gente fala dinamarquês. Estamos na Dinamarca, falamos dinamarquês. No início, quando eu me mudei para cá, claro que eu não sabia falar dinamarquês, era uma língua nova para mim. E aí muita gente perguntava, como é que você trabalha? Como você configura o Project Online, o Project Serve, sem saber dinamarquês, porque o Project era todo em dinamarquês. Eu não estou mentindo. Sem saber o dinamarquês, eu consigo configurar a ferramenta inteira porque eu sei aonde cada botão está localizado. Sim. Então são tantos anos trabalhando com a ferramenta, são 15 anos, que não só eu, como os, os meus amigos que estão aqui hoje, brasileiros que ainda não falam dinamarquês, eles conseguem trabalhar sem qualquer problema, porque eles sabem pela ferramenta aonde é tudo. E porque a Microsoft também tem um, um layout que vai across ou vai por todas as ferramentas que Sim. é fácil, você sabe onde as coisas ficam. Então é. isso é interessante, que eu consigo configurar, não falo dinamarquês naquela época, mas consigo configurar a ferramenta. Não né? é à toa né, que toda vez que sai uma atualização de, né, da, da interface do usuário é, na família Office, atualiza todo mundo. Né? É, exatamente. Porque justamente Manter a linha de raciocínio. facilita é, treinamento para o usuário. Se ele já está acostumado a mexer no Excel, no Word, no PowerPoint, quando ele vai para pro um project da vida, pô, você não tem que ensinar ele tudo no, na ferramenta, ele já sabe boa parte Exato. como se situar na ferramenta, é, né? então é, isso ajuda bastante, é. É, mas voltando na, nas certificações, então acho que é, todas as certificações são, são válidas, é, né? no pior das hipóteses, você vai sair uma pessoa melhor daquela certificação, é, né? que você vai, você vai aprender alguma coisa, é? que de novo... Pode não ser válida para aquele momento, é. mas mais para frente, na hora é que Exato. olhar para trás, vai fazer a ligação dos pontos. E então, tem uma coisa interessante. Se você trabalha em um determinado setor, você vai aprender muita coisa específica daquele setor. Você vai saber, vai masterizar, vai ficar perfeito naquela determinada área da ferramenta. Mas quando você faz a certificação, mesmo experientes, consultores experientes, você vai ver questões... Que elas, você nunca ouviu falar daquela funcionalidade. Sim. Isso é interessante, porque abre seus olhos: olha, dá para eu fazer isso, porque você fica muito focado né, em atender os clientes, porque é a sua área, mas quando você faz a certificação, muita coisa nova vai aparecer lá, coisa que você nem sabia que existia na ferramenta. É, então, eu... Eu, outra coisa, só falando disso, é, quando eu escrevi o meu primeiro livro de Project, o Project 2013, que são 800 páginas sobre a ferramenta, eu aprendi muita coisa que eu tive que realmente entrar e ver todas as funcionalidades e tudo que a ferramenta faz. Então, eu, eu aconselho. Aproveitando seu gancho, outra coisa que eu acho é... é né, minha primeira certificação de Project, né, eu, a minha primeira certificação de Project Server foi em 2003, mas a primeira certificação de Project Professional mesmo foi em 2007, que eu acho que foi inclusive quando começou o Project uhum. Professional, até então só tinha do... do, do Project Server. Isso é uma coisa importante, o pessoal, eles devem começar com o Project Server ou Project Online ou devem começar com o Project Professional? Qual a sua opinião sobre isso? Ah, eu acho que eles devem começar com o Project Professional. Eu também. É, é, é. Primeiro você tem que aprender como o cliente funciona, é. né? Então e aí, já continuando e aproveitando o seu gancho, é, na época eu utilizei o livro... É, Aprenda Project Passo a Passo, na verdade era em inglês inglês, né? Project Step by Step, mas eu acho que hoje tem vários livros, inclusive o do Alan, ensinando a ferramenta. Eu acho que é, Vou colocar o link aqui. É, acho extremamente interessante é, as pessoas é, se guiarem pro, pelo, por um livro, justamente porque até a gente mais experiente, até você que já escreveu um livro, por mais que você pegue um outro livro... Vai ter um, uma coisa diferente, uma coisa diferente. O, o, o Rafael, MVP também de projeto lá do Brasil, esse dia estava contando que ele escreveu um, art, um artigo é, para o MPUG há 4 anos atrás e, uma, e um leitor de Portugal entrou em contato com ele que o artigo era, até se eu não me engano, Project Professional 2007, uhum. você conseguia salvar o MPP como um MDB. Um Axis. Você é, lembra eu lembro disso? Você podia ver as tabelinhas do você Project. Podia, você podia abrir o Project no Axis. É. E o cara achou aquilo ali sensacional. E ele já tinha escrito vários livros e não sabia daquilo. É. Então ele escreveu para o Rafa e falou assim: Cara, eu posso utilizar é, seu, seu artigo, artigo. No, no meu próximo livro? E o Rafa falou assim: Porra, é, Sem problema nenhum, pode usar, né? Aproveita e tal. E aí. O Rafa até falou que depois o cara mandou um livro autografado. Então, assim, é, por mais que você seja fera na ferramenta, você sempre vai aprender quando você pega né, é, livros ou artigos de pessoas diferentes que é. talvez tiveram, Vídeos. tiveram necessidades diferentes da sua. Exatamente, né? é, eu acho né? que a necessidade então, te, te leva para aquele caminho. Então, assim, é, eu acho que um, um livro, principalmente para quem está começando, e talvez não tenha alguém para criar, é, é, é fundamental eu diria eu começaria pelo pelo Profession, para aprender primeiro Isso. o lado do cliente e aí depois que ele aprendeu o lado do cliente ele ele vai para o servidor. servidor porque ele e aí é o cliente conectando no servidor e aí é. como que ele aí é um novo mundo né um novo é, mundo porque expande não só é, porque aí depois de aprender o o Project Online seria interessante ele ir para um SharePoint, é, um Power BI, Power BI, né, não para, né? as ferramentas são muito conectadas. Então, hoje, dificilmente você vai conseguir é, conversar com algum consultor de PPM que não sabe nada de Power BI. É, isso, é, eu acho que é quase impossível. Possível. E é uma coisa, por exemplo, também, quando a gente é, recebe um novo membro no time, que ele não tem experiência de projeto, mas talvez veio do Dynamics ou veio do SharePoint, é, o caminho que a gente monta para montar e, na verdade, é, é preparar aquele consultor, ele é, como você disse, sempre colocá-lo num projeto com alguém mais experiente. Sim. A gente sempre pede a ele que dê uma olhada e faça certificações. A gente sempre... Oh, André, até pessoas que não têm a ver com project, para saber, ah, André, como que eu faço... É, para virar MVP, ou como que eu faço para tirar certificação. Então, pessoal, a gente está sempre aberto, a gente está é. sempre à disposição para... mandar e-mail para a gente, é, chamar no email, LinkedIn. comentar em algum blog, ou chamar no LinkedIn, por aí vai. É, a gente está sempre à disposição né, para poder auxiliar, é, é que nem a gente falou no começo do vídeo, quando a gente está auxiliando alguém, a gente acaba crescendo e, e melhorando também. Então é um ganha-ganha é um que todo mundo sai, sai feliz. Né? Tá. Então é, você acha que a gente já pode... É, acho que não demos 10 dicas ainda, mas eu acho que foram dicas altamente relevantes para quem está se iniciando, para quem já faz parte da área de gestão de projetos, para quem não... Mande e-mail para a gente... Pode entrar em contato, estamos abertos para discutir e também falar sobre é, qualquer dificuldade, qual é o caminho certo, aonde eu consigo fazer as certificações, qual foi o maior problema que você já teve, qual foi a maior conquista que você teve nessa área. Comente no, no link abaixo, a gente está bem aberto e quer ouvir de vocês aí toda essa experiência. É, eu acho que podemos ficar por aqui. Podemos ficar Temos por aqui, Temos agora professor. uma área de Q&A ou perguntas e respostas. Que... A gente vai estar online é. e respondendo todas as dúvidas que todo mundo tiver. É, qualquer pessoal. dúvida, qualquer coisa, só escreve aí e a gente vai responder. Então, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo, no próximo, na próxima conferência ou no próximo post do blog. Grande abraço para todos. Abraço, tchau, pessoal. Tchau. tchau, obrigado. Tchau, tchau. Deu quanto tempo? Acho que vai dar 40. Ah, está ótimo. Quarenta certinho